se agora estamos em direto portanto o que eu estou a fazer é estou a fazer uma transmissão em direto dentro do VR está a dar para o meu Facebook uhum. e no meu Facebook uh, o que vem é o que eu estou a transmitir em direto aqui do meu VR já agora querem confirmar a ver se está a dar no Facebook este direto olha, vejam, porque este é um smartphone virtual que eu posso pegar nele olha estou a pegar no meu smartphone vão ver e estou a mostrar vou mostrar aqui dentro do VR. Nós terminamos agora mesmo o workshop de Facebook e redes sociais e estamos a experimentar. Agora eu vou aqui a Tools, vou buscar aqui um lápis. Ok? Vou colocar aqui isto mais grosso. Tenho aqui várias, várias grossuras. Posso buscar aqui outra cor. É Estou em direto? Espetacular. Ok, então podem deixar um comentário para eu vos demonstrar aqui uma coisa que eu consigo buscar, agarrar os comentários. Vou fazer aqui uma forma. A ver, isto quando vocês me estão a ver, até parece fácil fazer VR não é? Estão a ver, peguei aqui nesta forma, posso colocar na minha cabeça, olha, ficou na minha cabeça, estão a ver? Estou-me a mexer e tenho uma forma. Uh, já agora podem deixar comentários se me estão a ver eu ouvir bem, uh, porque os comentários vão aparecer aqui e ao aparecerem aqui eu vou conseguir ver os vossos comentários. Eu consigo buscar aqui mais desenhos, por exemplo. Ok, estão a ver? Tenho agora aqui Tia de Pisa. Olha, tenho aqui António Brito Oliveira. Fantástico, vi uh, fantástico viver ao vivo esta experiência. Ora, eu vou buscar aqui o comentário do António. António, eu acabei de pegar no seu comentário e estou a mostrar aqui no direto. Agarrei o seu comentário. Portanto, estou aqui a mostrar. Portanto, os comentários que vocês fazem nos diretos, vai aparecer aqui outro, estou a ver. Luís Namora. Sim, vídeo e som. Luís, portanto, já agora tenho aqui este comentário, vou virá-lo para aqui. Estão a ver este comentário aqui? Isto é uma fatia de pizza, já agora, que está aqui. Isto que eu tenho na cabeça foi uma forma que eu desenhei, vou tirar, vou colocar aqui. E portanto, tenho aqui o António Brito está aqui connosco, portanto, ele tenho aqui a fazer o nosso workshop Facebook e agora tenho aqui os comentários. Agarrei o comentário, então vou colocar aqui o comentário vou buscar o comentário do Luís Namora. Luís, está aqui o teu comentário. Muito obrigado. Aqui está ele. Vou pôr aqui em cima da mesa. Uh, isto é, é uma experiência incrível mesmo incrível, vou colocar aqui, vou buscar aqui mais desenhos, olha, vou buscar aqui, olha, agora tenho aqui uma trombeta, Será que está para tocar, olha, eu aqui, eu vejo que estou em direto e consigo ver quantas pessoas estão em direto, eu consigo mudar também aqui o zoom da câmera, estão a ver, tenho aqui menos zoom, um, dois, três, está aqui Luís Amora muito correiro, Olha, mais uma vez, agarro o teu comentário. Olha, estás cá dentro. <risos> uh, posso mudar a câmera? Reparem que agora mudei de câmera. Troquei de câmera, portanto, isto é o meu telefone virtual. Tenho aqui o Pedro Miguel, está-me a deixar um comentário? Mas eu estou a ver aqui... Estou uh, a ver aqui no Pedro Miguel, está-me a aparecer caracteres especiais. comentário contrário é <risos> Comentário ao contrário? Foi o comentário ao contrário, escreveu ao contrário. Ah, ok. É curioso que está-me a parecer. Ah, ok, já estou a perceber. Ok, então deixa ver. É isto que tu querias colocar assim ao contrário? Para -se ler direito. Para -se ler direito? Ora deixa eu ver. Deixa-me pegar aqui na trompete. Mas. Fica, fica, fica, fica o, o... De para Vira ao contrário. Sim. Mas. Vire, vire. Assim? Vire para nós. Não, as letras para nós. Já está? Não está. Não, já está ao contrário, já virei assim ele não deixa. Ah, não sei, está, não se eu estou a, virar, é. para a câmera. Eu vou virar para a câmara. É. Mas os caracteres que o, os caracteres que ele escreveu não são, não são visíveis aqui dentro. Não são ah. totalmente visíveis. São caracteres especiais, provavelmente. O uh, que é que eu tenho aqui mais? Olha, tenho aqui isto. Deixa eu ver se eu consigo colocar isto. <risos> Uns bigodes. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Ok. Os bigodes. Uh, ok, o que é que eu tenho mais aqui? Media, Friends, a minha aparência. Aqui estou a ver a minha aparência, deixa eu ver se eu consigo ver isto. Acho que não. Vamos tirar. Vamos tirar a aparência. Uh, ah, mídia, vou fazer aqui uma coisa engraçada. Vou à mídia. Vou à mídia e vou buscar aqui... um conteúdo 360. Pode ser este, ok. Pode ser este. Agora reparem, eu tenho aqui, o que está aqui, o Facebook Spaces, não sei se conseguem ver aqui dentro. Isto é uma memória, em 360, é curioso, que estas memórias, que foi feito com uma câmera de 360, uma das coisas que mostramos aqui hoje no workshop, então eu agora, se ou colocar isto na minha cabeça, ou se colocar no centro da mesa, todo este ambiente, quero ver, vou colocar na minha cabeça, ok. O ambiente agora passou a ser um vídeo 360, que eu gravei no Porto Canal. Ora, digam-me se conseguem ver. Isto é um comentário, ok, então vou pegar na câmera, aqui, estão ver? A imagem de fundo é o vídeo. Exatamente, é. exatamente, ou seja, é. uh, né, na, no Facebook Spaces, o ambiente, são criado por vocês, com câmeras 360, ou o ambiente que vocês quiserem, portanto, uh, características, têm este telefone virtual, podem fazer desenhos, têm um espelho também, olhem aqui um espelho, estão a ver? uma moldura, que eu posso colocar aqui, vejo tudo que está aqui. Podem estar mais pessoas aqui comigo a ter esta experiência. Uh, tenho o Selfie Stick também, olha. Tenho o Selfie Stick. Estão a ver? Selfie Stick. Isto dá para tirar fotos. Eu ainda não descobri como. Mas dá para tirar fotos. Já agora, eu aqui nos pulsos, tenho opções para poder, poder fazer. Portanto, vou é Clear. O que é que vai acontecer? Ah, desapareceu uma ferramenta. Outra vez aqui. Selfie Stick. Ora bem, isto deve dar para tirar fotos, mas eu ainda não descobri como. Deixa eu ver se eu descubro. Ah, já descobri! Ok! E que espetacular! Conseguiram ver o efeito? Ele disparou o flash nudo, olha! Carrego aqui. Isto... Deu flash! Deu, onde... deu! Ah, estão aqui as fotos! Olha, estão aqui as fotos que eu tirei! Prontíssimo! Deixa-me pôr aqui o selfie stick. Epa, isto é mesmo divertido! Vocês conseguem me ouvir a falar, não conseguem? Estão mais Tenho aqui a fotografia. O que é que eu posso fazer com ela? Posso apagar, posso redimensionar ou posso partilhar para amigos. E que espetacular! Então vou fazer aqui, share. O que é que aconteceu? Esta foto que eu tenho aqui na minha mão, que eu tirei aqui dentro, eu pego para o meu perfil. Já agora digam-me se no meu perfil conseguem ver a fotografia que eu partilhei aqui dentro do de VR. Ela está-me aqui a dizer, sharing your selfie, upload complete. Ok, já está no meu Facebook. Portanto, eu tirei uma foto aqui dentro. Isto é incrível, tirei uma foto aqui dentro com este selfie stick aqui. E partilhei daqui de dentro para o meu Facebook. Ok, outra foto. <risos> que espetacular. Que experiência incrível. Sim, eu por acaso aqui há tempos estive... Eles também têm jogos e têm atividades lúdicas. Ah, então tive um pedaço nesta atividade. Uh, e é incrível, é muito, muito divertido. E posso ir aqui. O que é que eu posso buscar mais? Posso ir buscar aqui a caneta. Ok. Vou mudar de cor. Vou colocar verde. E agora vou desenhar. Ah, já sei o que é que eu vou fazer. Deixa aqui o lápis. Oh, este vou mandar para o chão. Vai para aqui. Ok. Eu vou fazer, tentar fazer uma coisa. Uh, vou buscar o lápis. Vou mudar a cor para azul. Ok, então vou agora desenhar. Marketing. Vou tentar fazer o logo. Marketing. De. G. Al 360. Isto está a ficar grande. E agora vou tentar fazer aqui. O círculo. É e, é e agora fazer assim logo. E pá, até que correu bem. Não correu? Até correu bem. Vou passar o lápis. E agora ao pegar nisto. Que... Aí vem tudo junto. Que espetacular. Deixa eu ver se está... dá para encolher. Dá, olha. Ah não, não dá. Deve dar. Agora deixem-me ver aqui. Se eu pegar... Uh, não tem aqui um resize. Tenho save. Vou gravar isto. Isto é muito trabalho a fazer. Isto para mim é uma obra de arte. Uh, duplicate... Uh, não. não. Isto devia de dar para encolher. Deve dar, deve encolher. Bem. Isto merece uma foto. Então vou colocar aqui. E agora vou buscar onde é que está o selfie stick, vamos aqui a tools... Ok, Luís namora, estás-me a dizer, reparei que não dá para mostrar emojis, pois não, Luís namora. Emojis aqui dentro, é, emojis aqui dentro não funciona Luís, verdade, mas em breve vai funcionar. Eu por acaso acabei de atualizar esta aplicação e passou-me a dar este direto que não me dava, na semana passada não me dava e agora já dá. Eu estou a ficar tonto porque este vídeo 360 está a andar à volta, eu estou em cima de uma câmara isto está a andar à volta. Isto, isto afeta o equilíbrio. Existem medidas de segurança, de e virtual, etc. Mas interfere um bocadinho com o nosso equilíbrio, porque estou a jogar com o equilíbrio do meu corpo físico e aqui. Ok, então agora vou tirar aqui esta foto. Isto vai ficar um bocado estranho, mas vou tirar aqui esta foto com o logo 360. Deixa-me colocar isto aqui direito. Talvez assim, deixa-me ver. Que tal assim? Acho que fica bem. Okay. Mas acho que ficou em espelho. Não ficou? Acho que eu tenho que rodar isto assim. Porque como é foto... Ah, ok, boa. Acho que assim já resulta. Agora vou pousar. Acho que resulta. Ok. Não, não resulta não. Não ficou bem. Então vou pegar aqui outra vez. Vou rodar isto. Agora vamos ver agora. Até vou tirar assim. Segurar. Agora oh, ver. vamos ver. Vou pousar. Epa, isto é muito divertido. Vanessa Arlandes. Haha, ah, que máximo. Vanessa, não imagino. Isto é incrível. A foto que eu acabei de tirar aqui dentro. Isto é incrível. Tirei esta foto. Desenhei o logo da Martin Digital. Tirei aqui dentro. Agora vou pegar nesta foto. E vou aqui partilhar. Pronto, partilhei esta foto no meu perfil Facebook. Espetáculo. Estava a tentar tirar a foto, mas ela fica fixa. Isto é incrível, incrível. Isto é espetacular. Vanessa, queres ver? Vou fazer uma coisa. Vou pegar no teu comentário. Olha, aqui está o teu comentário. Deixa eu ver se está para encolher. Deixa eu ver o que é que eu posso fazer com o teu comentário. O que é que eu posso fazer? Posso limpar, posso colocar em pausa, posso movimentar. Okay. Vanessa, estás cá dentro. Por exemplo, se quiser ir buscar outra foto 360, posso ir aqui a mídia e vou buscar aqui no meu timeline. deixa ver o que é que eu tenho. Uh, save it, talvez. Vamos a save it. Ok, o que é que eu tenho aqui mais? Ok. Aqui, tenho aqui mais conteúdos. Olha aqui, vamos buscar este. Ok vão ver, olha, fui buscar outro conteúdo ao meu Facebook, eu crio imensos conteúdos de 360, o que dá-me um imenso jeito para agora, então, fui buscar outro vídeo e agora vou colocar, posso colocar no centro da mesa ou posso colocar na minha cabeça, ok, viram? Mudou o cenário virtual. Isto é outro, ih, pá, eu estou numa grua. Isto foi um vídeo feito numa, numa grua no Porto Canal, estou mais alto, querem ver? Vou tirar o comentário. Vão ver, eu estou aqui, vou-vos mostrar. Tem aqui uma fatia de pizza. Alguém é servido? Querem uma fatia de pizza? Ok. Uh, posso ir aqui. Tem aqui settings. Tem estes settings. Ok, já tinha visto isto. Live Audio Settings. Está só para amigos. Ok. Estes são os settings. Não sei se eu consigo mostrar. Não. Ok. Ok. Isto não interessa. Drawings. Eu posso ir buscar aqui uma estrela, ok, olha uma estrela, vou um colocar na minha cabeça, olha, fiquei com uma estrela agarrada à cabeça, <risos> <risos> tá boa, isto é muito, muito divertido, muito bem, vou parar aqui esta transmissão, isto é uma demonstração de, do Facebook Spaces, estou com os óculos Rift uh, e isto é uma experiência incrível no Facebook Spaces e tem imensas aplicações é espetacular. Isto realmente só mesmo experimentando é que se tem esta intensidade incrível.